Você estava negociando, você conseguiu vender a sua ideia, mas faltou o fechamento. Beleza? Você concorda? Então, quando é que vai ter uma nova pessoa trabalhando aqui? Porque o passado está aqui só para um objetivo. Ele só está aqui para ser nosso professor, para a gente chegar onde a gente quer. Porque lá na propaganda médica, você pode chegar num momento também que você não vai querer incomodar. Melhor deixar o médico, eu vou, eu vou gerar um desconforto sabe, eu prefiro evitar o conflito, eu prefiro Entendi. evitar esse momento de, esse desconforto de, Pô, o médico pode falar não, não, eu não vou poder fazer esse compromisso com você, mas mesmo ele falando isso, né, no sentido assim, doutor, essa possibilidade, isso é uma possibilidade, a partir desse momento, vi que o senhor se interessou por essa solução, pela forma como esse é, medicamento age, pela segurança dele, vi que o senhor viu que faz sentido para você, diante disso, eu posso contar com suas prescrições dentro de uma lógica, só para eu ter uma forma de me planejar e até direcionar amostras para você. É... Você consegue estimar um número de prescrições? Eu quero fugir de conflito. Então, eu preciso jogar a luz para uma coisa que talvez você ache que está sendo seu amigo. E, na verdade, está te sabotando. Quantas vezes fugir de conflito já te complicou?